alma moral, discernimento do bem e do mal sob o ponto de vista individual, tem a forma de um sol em chamas, é o veículo do espírito que impulsiona o espírito à obediência e às leis do local onde o espírito está encarnado e comanda o comportamental da entidade encarnada em relação ao meio.